Oi, oi, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Essa boa é a nossa noite, live de lançamento, Thalita. Tá tá? Tudo bom, gente? Obrigada pela presença de todos e todas e todes. Então, aí a gente precisa só avisar, tipo, vocês que estão entrando, já pega o link que vocês receberam e compartilha com as outras pessoas para nossa live chegar para mais pessoas ainda. Né? Esse momento que é um momento importante nosso. aí né Hoje a gente está fazendo essa live para lançar a nossa carta manifesto do movimento Famílias pela Vida, é, em defesa da educação pública de qualidade e saúde coletiva. E é um movimento que junta pais, mães, tutores, de alunos da rede pública aqui do município de São Paulo. né E a gente está, obviamente, mobilizado por conta das questões relacionadas hoje à pandemia, mas também numa defesa aí mais de longo prazo da educação pública, da saúde coletiva, que é o nosso, a nossa maior preocupação, né, Thalita? Exato. A gente acredita que a educação é um direito fundamental para os nossos filhos e também que vai trazer benefício para toda a sociedade, claro. Só que desde que começou a pandemia, o acesso a essa educação foi profundamente afetado para os alunos da rede pública. Uma quantidade enorme de estudantes ficou sem acesso à escola por conta da falta de equipamento, falta de conectividade, enfim, uma série de dificuldades. Ao mesmo tempo, todas as recomendações de saúde foram deixadas de lado pelos nossos governantes. E enquanto as escolas continuavam fechadas, setores não essenciais de atividade econômica foram reabrindo, como restaurantes, bares, shoppings, e a gente ficou sem nada. Exatamente. E aí... No início de 2021, as escolas foram pressionadas a abrir de qualquer maneira, assim, no, no supetão, para que as aulas presenciais acontecessem. O problema é que, desde os casos de Covid começaram a aumentar no país, é esse tempo aí, e a gente começou a ter esse descontrole enlouquecido. E em fevereiro, a gente já tinha noção de que a realidade da pandemia impedia o retorno às aulas presenciais e garantir as escolas abertas com segurança. É, só que mesmo, mesmo assim, assim as escolas foram obrigadas a abrir, né? Ah, foram ah, obrigadas sim. a abrir. Elas foram obrigadas e, a abrir e o protocolo? com protocolo. Um protocolo completamente inadequado e a gente não tem o número de profissionais adequado para manter o distanciamento entre as crianças. Não está garantido os EPIs que nas últimas pesquisas têm se demonstrado serem mais seguros, né? Não tem orientação, não tem vistoria técnica e a maior parte das nossas unidades escolares aqui no município de São Paulo estão sem adaptação dos prédios para melhorar a segurança em relação ao vírus, né, Talita? Pois é, e aí com esse cenário, um grupo de famílias aqui na Drebo Tantã se juntou para começar a tentar estabelecer uma comunicação com a prefeitura, coisa que não tinha acontecido até agora, né? E aos poucos, no boca a boca, esse grupo de famílias foi crescendo e hoje a gente conta com a participação de mais de 200 famílias de toda a cidade, tanto das redes municipais como da estadual. É, a gente fez isso porque até agora ninguém perguntou para a gente, né, o que o que a gente acha da educação? O que, que a gente acha da saúde nesse momento? E chegou a hora da gente se fazer ouvir. Exatamente. E a gente precisa lembrar que só no Brasil, nesse exato momento que a gente está fazendo essa live, são quase 350 mil mortes por conta da Covid-19. Sendo que quase 63 mil mortes aconteceram em março de 2021. Mês passado. Em São Paulo, a gente já chegou a 81 mil mortes com menos de 5% da população vacinada aqui no estado. A pandemia segue no pior curso do, é, agora no, no Brasil, mas a discussão sobre a abertura ou não das escolas não tem levado em conta as diretrizes e critérios da Fiocruz para retorno presencial das aulas. A gente, que é família da escola pública, Estamos muito preocupados com isso, com as aprendizagens, com a socialização, com a saúde mental e física dos nossos filhos. Mas a gente entende também que o princípio que deve ser prioritariamente defendido é a vida para que os outros direitos possam ser garantidos. De uma maneira geral, a gente não aceita que o lucro venha acima da vida. E não, a gente não vai trocar a vida dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, dos trabalhadores e de toda a população para um retorno à escola que é inadequado, que não garante aprendizado significativo e por uma concepção totalmente enviesada de saúde mental que vem sendo usada como justificativa para uma abertura inadequada das escolas. E esse, por conta desse cenário todo que a gente falou agora aqui para vocês, que nos preocupa, nós elaboramos uma carta de princípios e reivindicações das famílias da rede pública de São Paulo. Ela está dividida em quatro temas que a gente vai apresentar rapidinho agora para vocês. São eles, defesa da saúde coletiva, retorno presencial seguro, educação remota e emergencial e transparência e diálogo. E no ponto da saúde, a gente, como já falamos, deixamos claro que o nosso princípio básico é a defesa da saúde coletiva e da vida. O retorno das atividades nas escolas só pode ser cogitado quando a epidemia estiver sob controle, e sob controle de acordo com critérios sérios, como os da Fiocruz. Nesse momento, não dá. A epidemia está descontrolada. Os contágios estão estacionados em um patamar altíssimo, tanto no estado quanto na cidade de São Paulo. Não tem leito, não tem remédio, não tem insumo, não tem recursos humanos suficientes nos hospitais, sejam eles públicos ou privados. Por isso, nessa parte da nossa carta, a gente defende um lockdown imediato, um lockdown real, auxílio emergencial adequado, se necessário, complementado pelo Estado e pelo município, testagem em massa pelo método RT-PCR, realizada regularmente, e a identificação, rastreamento e quarentena dos contatos, e, claro, a vacinação de todos... Todas pelo SUS. Exatamente, Thalita. E aí, a gente, é, é, levando em conta isso, essas questões de saúde pública e mais coletiva que a gente pode pensar, conseguiria começar a pensar no retorno presencial seguro. A gente acredita na necessidade urgente do retorno das atividades presenciais nas escolas. A gente sabe que os alunos já perderam muito o aprendizagem e socialização por conta da pandemia. Mas esse retorno não pode acontecer em qualquer custo. né? A Fiocruz tem indicadores que mostram objetivamente em qual momento é possível retornar. E esse momento não é o que estamos vivendo agora, o pior momento da pandemia. Os pontos prioritários e fundamental para o retorno seguro que nós defendemos é a adequação das escolas, o desenvolvimento participativo de um novo protocolo, recomposição e aumento do quadro geral de funcionários efetivos, o fornecimento de EPIs seguros, ou seja, máscaras PFF2N95 para os profissionais de educação e estudantes, fortalecimento das redes de proteção para garantir o acolhimento às famílias em situação de vulnerabilidade nesse momento. Exatamente, Luca. E dado todo esse cenário, a gente tem que colocar que a educação remota emergencial é fundamental e é o terceiro ponto da nossa carta. A gente sabe que a pandemia vai levar muito tempo para ser controlada. A gente vai continuar com as aulas à distância, pelo menos até o final desse ano, de 2021, e pode ser que se, se siga por mais tempo ainda. Mas a gente não sabe do jeito que as coisas vão. Então, é preciso que essa educação remota seja prioridade na rede pública, para evitar que o um abismo de oportunidade entre a rede pública e a privada se aprofunde cada vez mais. Então, a gente exige tablets, chips de internet para todos os alunos que necessitem, a garantia de alimentação de qualidade para todos os estudantes e também para suas famílias, e a formação para os professores e também fornecimento de equipamentos para eles para o acesso às plataformas virtuais de ensino desde a educação infantil até o ensino médio, sem esquecer da educação de jovens e adultos. Sim, e aí, para concluir a nossa carta, a gente fala de transparência e diálogo. Ao longo de toda essa pandemia, a nossa comunidade escolar, da rede pública de ensino, ficou alheia às discussões sobre os rumos da educação pública. Não houve diálogo dos poderes com a gente, sabe? E é por isso que a gente exige o fortalecimento e a garantia da legitimidade dos colegiados de participação, deliberação e gestão democrática, os conselhos escolares, as APMs, os CRESs. Né? Também queremos a transparência dos dados de acesso e adesão ao ensino remoto, cartão merenda e outros benefícios que a gente não tem acesso esses dados são muito confusos, e o debate e de planejamento da educação junto aos órgãos públicos deve priorizar as comunidades atendidas pelas escolas públicas e não os interesses privados. Em resumo, a gente considera o colapso, considerando o colapso do sistema de saúde, o colapso do sistema funerário e a circulação de novas cepas, variantes do vírus né nós não aceitamos a retomada das aulas presenciais neste que é o pior momento da pandemia no Brasil a educação prevê a interação o contato o afeto não queremos que as nossas crianças e adolescentes convivam com medo de serem contaminados e muito menos com o trauma do luto por mortes, mortes evitáveis nós convidamos todos vocês a lerem a íntegra da nossa carta no site que está na descrição dessa live e também na descrição de todas as nossas redes sociais. Bom, esse é o conteúdo basicamente da nossa carta. E agora, <risos> para a gente descansar um pouquinho, vamos trazer um pouquinho de leveza para a gente. Chamamos a participação da Luana Hansen. Ela não pôde vir aqui ao vivo com a gente, mas gravou a sua participação e a gente vai ver agora. Na Lua, Ana. A década A década A década A década A década A década há décadas vocês ocultam os rastros Exterminam e torturam por argumentos rastros Exigiu seus direitos, virou destacado Abuso de autoridade, maus tratos e quadros Pra proteger o um Estado, fadado A dela do quadro, que mata No paro do despreparo, cartel De agressores armados, na mira Já trazem seu alvo salvo, criados pela justiça são fatos que permanecem velados, relatos que nunca serão contados E o medo de serem silenciados, são negros, os fatos executados São negros, os fatos executados, são negros, os parcos executados A década, ha, ha, a década A década, ha, ha, a década ha, ha a décadas, vocês ocultam os rastros, a décadas, vocês ocultam os rastros, exterminam e torturam por argumentos rasos, exigem seus direitos, virou desacato abuso de autoridade, de maus-tratos e quadros, pra proteger o Estado, matado, a sentinela do quadro, que mata, não falo de despreparo, cartel de agressores armados na mira.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 Mentira se barreira Toda a nossa história, bem-vindo em abraço, a povo sem memória, assassinato. já esse extermínio de uma raça. E o um capitalismo que condena mata classe social dividida por citrões, professor que pega mal e político milhões. Afro, indígena, sempre clandestino. Mas nunca me esquecer que meu sangue é meu destino Sociedade camuflada, focada em desemprego. Ajuda o opressor a explorar de novo negro. Vendo o império da boca ignorante. Vendo mais a morto, instante é o sangue que vem lavando a periferia É escutivo corretivo em plena luz do dia É o peso da revolta Quem tem manifestação É o salário que dá alimentar uma nação A mídia hoje é um digita o que tem valor Ensina o próprio preto a odiar a sua cor manter os milionários, você sendo roubada São poucos, com muito e muito sem nada, nada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 Boa noite, minha senhora Aqui é a polícia, só se for na sua favela Porque aqui é o eu fita Chutar a minha porta, com a arma na minha cara E se você correr, neguinha, a gente mete bala Assim é a verdade que acontece na quebrada. A polícia é o poder pra te matar, não custa nada Parabéns ao meu Brasil, máquina da morte Mantendo seu lugar no ranking Forte. A exploração infantil O tráfico de criança, Não tô seus menores Não me vale de esperança Será que se algum dia você passa mal O Sambu vai te tratar como tratou um global Ou apenas o um descaso baterá na sua porta Vai mais uma vez que a justiça que está morta É o conservadorismo que atua na surdina Matando, morando, sujeito em cada esquina Ele foi assassinado por ser afeminado Ódio, um crime Tudado, atado e desconfigurado Enquanto a transfobia anda livre pelo Estado É intolerância base da religião Violenta humildo, o meu corpo E diz isso que é padrão Quem sabe algum dia a gente possa entender Que todo esse sistema é feito pra foder você Pra foder você E todo esse sistema é feito pra foder você Pra foder você E todo esse sistema são poucos com muito e muito sem nada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 Faça o seu papel, faça o seu papel E vocês Não é o jogo do xadrez, Não quer é de chá, não tem. Faça o seu papel, faça o seu papel E vocês Não é o jogo do xadrez, três Mulher é de chá, não tem, E faça o seu papel hein? Ei, vocês Muito bom, Lu, a Luana. A Luana é também mãe da rede. Elas são mães da rede lá da Vila Zati, em Pirituba. Não puderam estar aqui, mas a gente ouviu o que está no show Tribadistas delas, que é o primeiro foi na Lua, Ana e Acorda Cidade. Né? Foi muito, muito, muito, muito muito obrigado pela gravação, minha querida, linda. Agora, a gente vai começar com os nossos convidados. A gente tem convidados muito queridos, que estão aqui dando seu apoio ao nosso movimento e com, vamos conversar um pouquinho com a gente sobre os pontos que a gente elencou. Né? A gente está aqui com a, com a Jupiara Castro, que é a Conselheira Nacional de Saúde, fundadora do Núcleo de Consciência Negra da, na USP e é militante do Movimento Negro. A gente também está com o Daniel Cara, que é professor da Faculdade de Educação da USP e dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Estamos, estamos recebendo também a Ivete Poulos, que é infectologista, né? e a professora Patrícia Prado, que é professora da Faculdade de Educação da USP também, com foco nos estudos sociais da infância. E a gente queria muito agradecer a presença de todos vocês. A gente está muito alegre de vocês estarem aqui com a gente. Obrigada mesmo, gente. É muito legal contar com a participação de vocês aqui no nosso movimento. E a gente vai começar a conversar pela questão da saúde, que é a primeira questão da nossa carta, e meio que abarca aí toda, é, é, é o cenário mais total ainda da nossa situação, né? É, por isso, eu queria começar perguntando para a Ivete. É, nesse momento, de uma maneira geral, quais seriam as medidas necessárias para que a gente pudesse realmente controlar a pandemia, tanto em São Paulo como no Brasil? Como é que a gente pode seguir adiante com, né, e pensar, de fato, em planos de reabertura que sejam seguros? Olá a todos. Olá a todas e todos. Olá, Gil Piara, que prazer. Faz tempo que a gente não se encontra em reuniões. É, é um prazer estar aqui falando com todos vocês e de um assunto tão importante, né? E tão no momento crucial para todos nós. É, eu não recebi nenhumas perguntas de vocês, mas também eu me preparei como saúde, tá? Eu recebi o, o, o... eu fiz a leitura realmente do, do, do seu protocolo de Famílias pela Vida, que é muito bom. Gostei muito de todas as suas exigências, exigências número um, número 2, número 3. Achei que realmente tem que ser forte dessa maneira para que possa ser escutado, né? E eu acho que nesse momento a saúde, como vocês falaram, que a educação é um direito fundamental, mas antes da educação é a vida. A vida, o direito à vida ainda é o ponto número um que é fundamental. Então, nesse momento que nós estamos vivendo de saúde com esse número é, que corresponde, ultrapassa números de guerra, né, de determinadas guerras, certo, que a gente está vivendo no nosso país, no nosso estado, né, então, é, é para nós a exigência número um, certo? Que é pela nossa sobrevivência. Antes da gente até falar em educação, vamos falar em sobreviver, uhum. certo? É uma situação gravíssima que está acontecendo em toda a área da saúde, essa crise que, que, que está cometendo todos os hospitais, né? todas as, as linhas de frente, os hospitais de retaguarda, certo? Hospitais e hospitais que tinham salas fechadas, reabrindo para receber pacientes, centros cirúrgicos fechando para se tornar UTIs, né, para atender a demanda de pacientes graves. Então, nesse momento, a gente precisa lutar pela sobrevivência de todos. Então, o, o, a vacina é fundamental, a vacina para todos. Certo? Iniciou hoje a campanha para os professores e até estender o número de professores, não só professores, de funcionários de escola, eu lembro muito dos funcionários da escola, que não estão só funcionários jovens, tem funcionários jovens, tem funcionários de meia-idade e tem funcionários idosos, quem não tem, quem não conhece na escola aquele... Ou, ou, o tio que foi, que, você, que foi quem chamou ou você entregava na porta da escola o seu filho mais velho, entregou o seu filho do meio, e hoje você encontra, você entrega o seu filho caçula para esse funcionário. Né? Então, a maioria das escolas tem uma staff que, de pessoas já, já antigas e confiáveis, né? e que eles também toda a escola precisa ser preservada. Né? E os alunos e, e, e os familiares. Então isso é um ponto crucial para gente em relação a isso, a, a volta à escola para existir volta à escola, certo? As condições que vocês que todas as condições que vocês exigiram, né? É, nesse momento ela vai necessitar, certo? De uma cobertura melhor vacinal, de uma exposição. É, o aluno chegar na escola, os cuidados em relação né, à estrutura da escola. Né? Ambientes ventilados, ambientes com janelas abertas, ambientes com espaçamento, ambiente com situação de higiene, uso de máscaras adequadas, tanto pelos alunos como pela toda staff hospitalar. Então, certo, a gente sabe que, pra, depois da vacina, certo, e para ter uma volta à escola, é preciso ter todas essas conquistas, todas as suas exigências enumeradas, que foram extremamente importantes. Então, para chegar nisso, nesse momento, a gente precisa ainda manter esse o lockdown, que não chegou ainda para nós. O que nós temos é uma linha, é, é, nós estamos no um vermelho, mas o lockdown mesmo, de se sair da rua, essa pessoa é pega e é devolvida para sua casa, porque não pode sair, certo? Na hora, você vê que existiu essa linha, nós ficamos no, no, na cor vermelha e teve uma diminuição, certo? De internações de pacientes graves. Quando a gente fala em vida e sobrevida, você não tem ideia da agressividade desse vírus. É um vírus extremamente agressivo, Além de ser extremamente agressivo, infectante, essas novas cepas que circulam, elas têm, elas são muito mais poderosas, certo? Em como é que a gente diz? Elas se replicam num período muito mais curto. O que os laboratórios estão observando é que o, o vírus inicial se replicava 72 horas, você observava o crescimento viral em laboratório em placas. Agora, em menos de 48 horas, esses vírus já estão replicando em placa. Então, é, é, é, é de uma, tem características muito mais agressivas, comprometendo, inclusive, pessoas mais jovens que a gente não viu numa fase inicial da doença. Então, a doença pode ser grave, certo? Para idosos, ela é grave, os idosos ainda são o maior grupo de risco, mas ela é grave para o jovem, ela é grave em algumas formas gravíssimas para a criança, que ainda bem que não são tão frequentes, mas existe a síndrome inflamatória muito sistêmica, que é estimulada pelo vírus, ela não aparece no momento da infecção, ela é o pós-covid, ela é um estímulo viral para aparecer essa doença inflamatória que compromete é, coração, não é só pulmões, ela compromete de uma forma, de múltiplos sistemas, de múltiplos órgãos, certo? E, tem, e pode evoluir para óbito. Então, tem crianças também, certo? Que tem forma grave. Tem crianças também que podem chegar a óbito. E, e também lembrar que na atual conjuntura, gente, tudo pode ser Covid. Eu vejo isso na minha experiência do hospital. Tem paciente que chega e diz assim, ai ah, doutor, eu vim porque a minha asma, eu, eu, eu, a minha asma deu uma descompensada, aí eu vim. Não é asma, ela asma dela é desde a infância, ela acha que é asma, mas não é asma. Vem aquele dizendo, de novo eu estou com a crise de sinusite, não é sinusite, é covid. Aí vem o um outro dizendo, olha, eu nem queria vir porque eu tenho rinite, eu espirro e tuço mesmo a vida inteira, de manhã eu dou 20 espirros quando acordo. Mas não é, não é o rinite, não é a rinite desse momento, é Covid. Então, o espectro clínico, certo? Da doença do cov 2 é extremamente amplo, desde as formas até assintomáticas que muitas crianças e adolescentes podem ter, até as formas graves que evoluem para óbito, certo? Tristemente, na UTI, as pessoas perdendo o seu pulmão, fibrosando o seu pulmão, não respondem nem com as melhores técnicas de que se tem de terapia intensiva. Então, é muito grave. A gente tem que considerar isso. Então, quando a gente falar, o que vamos abordar primeiro é a nossa sobrevivência mais do que tudo, é a nossa sobrevivência, é o direito à vida. Então, para isso, a gente precisa mesmo, a luta pela vacina para todos, as escolas para serem abertas, professores e staff da escola, todos vacinados, e muitos familiares, a criança frequenta a escola, a criança volta para casa, a criança está de casa e pode ter em casa, e leva para a escola, certo? Existem trajetórias para isso acontecer, é... É, é, é muito importante. A gente sabe que o problema da escola, quando a gente diz assim, crianças sem escola, né? Então a gente pensa na parte pedagógica, a gente pensa também do que um def, o quanto pode, tem que ser fundamental o auxílio emergencial, porque considerando que muitos pais estão desempregados, os pais dessas crianças, e que muitas dessas crianças a melhor refeição que ela fazia era na escola, então, o que podemos fazer para manter essa linha de auxílio emergencial, certo? de apoio de alimentação para essas crianças que não estão indo na escola, e para a gente pensar o retorno da escola. O retorno da escola, eu acho que é o, é o ponto número dois. certo? O ponto número dois é você vai trabalhar o ambiente que chega da escola, os cuidados que tem que ter. É muito difícil para criança pequena, que precisa tanto da socialização, mas como elas socializam né, com seus colegas? Elas são capazes até de trocar máscara. Eu gostei mais da máscara do Batman, do meu amigo, então voltei para casa com a máscara do meu amigo. Então, tem que ter todo esse cuidado das crianças pequenas, né, que, que são saudosos dos seus coleguinhas, saudosos dos seus professores. É, eu tive um colega que o que ele fez, ele disse, olha, o meu sobrinho estava com dificuldade imensa também eu comprei uma carteira de escola, igualzinho a carteira da escola dele, e botei em casa. E foi a melhor maneira, porque ele conseguiu, eles conseguiu se envolver mais na lição de casa, porque remeteu a, a, a, ao que ele vivia, a saudade que ele estava tendo, que era o ambiente da escola. A gente sabe que, além da parte pedagógica, da recuperação, do que essas crianças, que daqui a dois anos, não sei quantos anos, três é que a gente vai ver, o déficit que ficou em relação, mas eles recuperam o déficit pedagógico recupera, a socialização, as crianças têm esse potencial, elas também recuperam depois, quando voltam com seus amigos, mas elas precisam estar vivas para recuperar, certo? E os professores também para atuar. Então, antes de tudo, eu como médico eu dou o maior valor, certo? A, ao direito à vida fundamental, constitucional para todos nós. Uma coisa muito importante que se pode fazer é as escolas, quando voltarem, é a escola, é a escola ter uma supervisão, certo? Um, um padrão de supervisão, tipo, uma, vamos dizer, uma consultoria feita por secretarias da saúde, pelo pessoal, para, para, para educar, para orientar como é que está acontecendo, entendeu? Para lançar um padrão para aquela escola e vai funcionar e ver o retorno disso que a direção da escola fala, olha, a gente conseguiu isso, essa outra, esse outro dado, número dois, que você falou, eu não consegui, como vamos, então, tentar fazer na minha realidade? Nem todas as escolas têm a mesma realidade, a gente sabe disso, né? Então, a gente espera que depois de todo esse vendaval, esse turbilhão passar, né, que as nossas crianças possam recuperar a sua parte de socialização pedagógica, certo, ser trabalhado, principalmente em introduzir nas escolas o um trabalho de saúde mental, um trabalho psicológico, né? que vai precisar, isso vai precisar na relação de todos, na relação dos professores entre si, na relação dos alunos entre si, na relação, em, a seta vai em todas as direções. É importante a saúde mental de todos, não só das crianças. Tá? Eu acho que essa é a minha fala principal, e eu acho que quando eu vejo as pessoas dizendo, tem gente que liga e diz assim, eu não aguento mais ficar em casa, eu digo que bom que você tem casa para ficar, eu tenho pessoas conversando comigo, pedindo casa para ficar, porque não tem. Ai, que bom, mas eu estou cansada, porque eu só converso com minhas amigas, um dia eu falo sobre, sobre psicanálise, outro dia eu falo sobre livro, literatura, cinema, mas olha, gente, mas que luxo, não? A gente passar uma quarentena assim, com uma, um equilíbrio, assim, uma sofisticação cultural dessa, né? Vamos, vamos, vamos, vamos lembrar... Vamos lembrar de duas coisas, os que não têm casa, que eu não aguento mais ficar em casa sem respirar. Você está no respirador? Não. Então pense naqueles que estão tentando respirar na UTI também. Tá? Então, é, é, nós precisamos mesmo, certo? É, é ficar em casa, quando puder ficar em casa, usar as máscaras, receber o as secretarias, os estados, as ligas, todos os tipos de trabalho têm que cooperar em relação a isso, olha o uso de máscara, as pessoas que precisam trabalhar, saírem protegidas, certo? Ah, os transportes respeitarem essa educação, do número de pessoas dentro do transporte, que respeita a gente está tendo aos trabalhadores que precisam sair de casa, ida e volta, que pegam dois transportes, então, o que acontece, né, alguns deles saem com, com um spray de álcool e fica passando ao seu redor, tive tipo uma paciente que falou, eu passo spray de álcool o tempo todo ao meu redor, certo? Então, o, o, o medo, o medo existe, o medo é de todos nós, porque é muito grave, é assustador, certo? É assustador, é triste, é muito luto, é muita tristeza, certo? No hospital eu estou vendo coisas que não vi em período nenhum, certo? Eu vejo funcionários entubados, vejo enfermeiras que estavam trabalhando no Covidário entubadas, colegas entubados, infectologistas em UTI entubados. Então, nós estamos, certo? É uma situação de tristeza, de muito luto do que eu estou vendo ali ao redor, mas eu estendo todo esse luto e essa tristeza para todos, todas as famílias que estejam, não só perdendo, ou, ou ansiosos, esperando o seu boletim médico, do seu, do seu parente que esteja na UTI, como aquelas famílias que ainda estão nas calçadas dos hospitais que não conseguiram uma vaga para internar. Então, eu, essa é a minha parte como médica que eu falo, que eu espero que a gente... É, tem uma luta, certo? Eu estou na luta com todos vocês dentro de, de, das classes, estou junto e, e, e, e, a, e a minha fala prioritariamente é em relação a isso, tá? Agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer imenso poder falar para vocês. Nossa, Ivete, é sempre um prazer te ouvir em vários momentos diferentes, né? Mas... Agora, eu acho que enriquece coloca, dá muito esteio no que a gente está falando na nossa carta, que a gente não está tirando as medidas que a gente está pensando das nossas cabeças, que a gente está ouvindo o que quem está trabalhando, quem está no front disso, está falando também, essa preocupação é uma preocupação real. A Ivete estava falando né, dessa questão que além das mortes que a gente está vendo diariamente, além de todo esse luto da pandemia, a gente ainda está vendo o abismo social que a pandemia desvelou no nosso país. Ela sempre existiu, né? ela sempre estava aí, mas a pandemia descancarou esse abismo social. A gente veio, viu o retorno da fome que a gente não via há muito, muito tempo. Essa é uma nossas propostas que pede para rever os, os, os valores ali do caminho da eu queria perguntar para a Jupiara, pra que ela localize a gente, né? Quem é que está sendo mais afetado nessa crise que é sanitária, nessa crise, crise que é social, nessa crise econômica, hoje no Brasil, Jupi? O tá, tá, teu microfone tá mutado, Jupinha. Ai, gente, eu sou ótima com a tecnologia. É, boa noite a todas e a todas. Eu quero iniciar agradecendo o convite a Luca, a Thalita, né? E dizer que assim, a saudade é imensa, né? Abraçar a Ivete, saudade, Ivete, quanto tempo. E ao Daniel Caras a Patrícia, e dizer que é um prazerzaço poder estar aqui. Eu tenho participado de alguns encontros como este para dizer algumas questões que eu acho que são fundamentais. Apesar de nós estarmos no mesmo mar, nós não estamos no mesmo mar. E eu acho que esta é uma das questões que ela é principal. Né? Uh, tem gente que está em Iate, tem gente que está em Barquinho, tem gente que está no mar à deriva procurando uma, tal, uma tábua para se agarrar, e tem gente que afundou neste mar. Então, essas mais de 350 mil mortes foram de pessoas que não conseguiram vencer este vírus. Aqui no Brasil, nós temos que dizer claramente, temos que responsabilizar. Responsabilizar o governo federal pela sua incompetência e irresponsabilidade, que parece para nós ser... né? mas dizer que isso faz parte do projeto dele genocida, né, de exterminar boa parcela da população brasileira que é preta, que é da classe trabalhadora, que são os indígenas, que são os ribeirinhos, então quanto menos a gente tiver no país mas o um projeto desse capital odioso, enraivecido, que vem sendo uh, colocado no país, lucra. E lucra de diversas formas. Lucra no mercado financeiro, lucra na economia quando uh, se tem que se comprar insumos, né? a gente vê o exemplo uh, aqui em São Paulo, que nós não estamos comprando nada, porque tudo é emergencial, então nada passa-se por uma... Uh, você, quando você faz... Ai, bom, você não tem que procurar um preço adequado com material bom. Você pode comprar material superfaturado. E isso tem acontecido demais no país. A gente vê aqui em São Paulo e no conjunto do país o que tem acontecido do, da assistência do Estado à população. É uma desassistência do Estado para esta população. Então, o auxílio emergencial, que era um absurdo, de 600 reais, hoje ele é de 250 reais. Eu gostaria que esses governantes sobrevivessem um mês, não precisa botar família, não, ele sozinho com 250 reais. Nós vimos também o que aconteceu com os diversos alimentos que foram coordenados pelo Estado. né? Então, você teve, desde abrir as cestas e tirarem os melhores produtos, ninguém sabe para onde foi, e ninguém nunca mais se falou disso, sobre isso. Você vê a população com pouco que tem, tentando se assistir. Então, você vê os movimentos sociais fazendo ah, cestas para, de forma solidária, distribuir. Quem são as pessoas mais atingidas com isso? No topo da pirâmide, aí, agora a população preta fica no topo da pirâmide, né? No topo da pirâmide você vê que são os negros e as negras neste país e a população indígena que estão sendo destroçada por uma política de Estado. É importante dizer isto, que isso é uma política de Estado que é de total desassistência, porque negros e indígenas neste país nunca foram encarados como gente. Portanto, nós vemos as nossas escolas públicas onde negras e negras e filhos da classe trabalhadora não negras estudam totalmente desassistida. Aí você vê o governo do estado de São Paulo soltar um decreto de retorno às aulas. E aí nós perguntamos ao governo Dória quais são as condições desses retornos. Se os profissionais estão vacinados, se os alunos estão vacinados, se há condições adequadas das salas de aula para esses alunos voltarem às aulas. Se, se a gente vai garantir, como a Ivete bem disse, o distanciamento das crianças nas escolas. Nós não temos condições de recursos humanos para fazer isto. As escolas vêm sendo sucateadas ao longo do tempo. Aí, numa emergência como essa, porque tem uma pressão real das escolas privadas para retorno às aulas, aí temos que dizer que as escolas públicas têm que voltar às aulas. Isto é de uma irresponsabilidade que não tem tamanho. Eu estava dizendo outro dia que a gente precisa neste país de duas coisas. Primeiro, responsabilizar civil e criminalmente esses governantes. Nós temos que mover uma ação por genocídio da população brasileira que esses governantes cometeram. E aí, eu não livro nenhum deles. É nas três esferas, porque se um diz que a vacina é importante, ele comete a atrocidade de decretar um retorno às aulas. Ele comete a atrocidade de não fazer o lockdown no estado de São Paulo. Ele comete a atrocidade de tratar este momento de maneira leviana. E aí não vem me dizer, Ai, mas ele está comprando vacina. Porque ele é menos burro, o seu projeto é mais, um pouquinho mais flexível do que o do governo federal. Ele ainda precisa de meia dúzia de quatro vivos para poder continuar explorando dentro do mercado do trabalho. Então pensa de uma outra forma, mas os, pro, os projetos são muito parecidos. É tudo pelo mercado, tudo pelas instituições financeiras e tem muito pobre neste mundo. Então, a gente pode perder alguns pobres que isso não nos trará nenhum problema. Eu estava falando uma outra coisa que nós vamos ter que pensar Daqui a pouco, como ficarão os órfãos da pandemia? Porque até agora a gente está discutindo todas as mortes, mas nós vamos ter, pós-pandemia, um problema gravíssimo neste país, que são os órfãos dessa pandemia. E nós vamos ter, que eu digo nós, porque nós temos uma preocupação com a saúde, com a educação. Nós temos uma preocupação com a vida integral dessa juventude, dessa, das pessoas idosas e das pessoas jovens como eu. Né? Então, a gente precisa efetivamente pensar no futuro como nós vamos responder a isso. Infelizmente, nós temos ainda quase quatro anos pela frente, com essa bendita prefeitura de São Paulo, mas a gente pode reverter o jogo, aí eu falo, é pensar em projeto político, eu não estou falando em projeto partidário, não. estou falando em projeto político, que pense a cidade, que pense as condições de vida, que pense o trabalho, que pense na inserção da população uh, efetivamente uh, no conviver cotidiano desse país. E dizer para vocês, uh, a gente do Conselho Nacional de Saúde, nós temos feito, por representação é, do nosso presidente, nós temos feito diversas recomendações ao Ministério da Saúde. E eu tenho dito tanto lá como eu digo aqui. Nós temos que ter como ponto de pauta, não para daqui a pouco, mas já neste momento, porque já cabe neste momento uma organização de um processo civil e criminal contra esses senhores porque isso que tem ocorrido são assassinatos. Assassinatos quando você não compra a vacina, assassinato quando você não compra os respiradores, assassinato dos desvios de verbas, nas montagens dos hospitais de campanha, como foi no Rio de Janeiro, como foi em São Paulo, como foi em Pernambuco, como foi na maioria dos estados brasileiros, os desvios de recursos. A gente tem que fazer isto para essas pessoas que ocupam poder saber que não vão passar impune. E nós temos que gritar de maneira alta que as vidas, elas importam. As vidas negras, as vidas indígenas, as vidas da classe trabalhadora não pode ser vista como qualquer coisa. E para concluir, camaradas, eu gostaria de deixar aqui uma coisa que tem me angustiado muito. Como eu tenho perdido muitos colegas, já perdi amigos, já perdi muitos conhecidos neste processo da pandemia, dizer para vocês, se protejam, mas se protejam de verdade. Todo mundo está falando que eu estou meio enlouquecida. Estou mesmo. Eu estou um ano trancada dentro de casa. Um ano. Mas a minha vida, eu dou valor. E nós temos que fazer isso. E eu sei que isso que eu estou falando parece balela porque muita gente não tem esta condição de ficar trancada dentro de casa como eu estou. Muita gente tem que sair para poder trabalhar e trazer o alimento para dentro de casa. Essa é a nossa realidade. É a nossa realidade ver que os metrôs, que os trens, que metade da frota de ônibus foi tirada de circulação, portanto, ela está circulando é, cheia, né? e nós estamos nos contaminando porque nós precisamos garantir uh, o alimento porque podemos uh, não morrer de fome, mas morremos de Covid. Ou podemos não morrer de Covid, mas também muita gente que ficarem trancada dentro de casa vão morrer de fome. Então, é um agradecimento geral dizer que a educação ela é fundamental, mas eu suspendi as aulas desde abril do ano passado do Núcleo de Consciência Negra e continuamos com as aulas suspensas. E eu sei qual é a dificuldade que os nossos jovens têm para acompanhar as aulas online, porque tem até celular, mas não tem internet de qualidade. Quer dizer, é uma dificuldade muito grande, mas conversando com eles, e eu tenho dito para eles, a vida é mais importante do que nesse momento a disputa pelo vestibular. Nós podemos uh, não disputar este o ano passado, mas nós vamos garantir que em 2021 nós vamos disputar o vestibular. Então, só tenho muito que agradecer ao convite e dizer para você, para vocês, esse projeto da educação, família em movimento que vocês estão fazendo, ele é de fundamental importância para que a gente consiga comprometer todos os pais e mães para poder efetivamente ter uma garantia de uma educação que seja laica, que seja uh, estatal e que a gente possa garantir qualidade na educação para os nossos filhos, mas esse não é o momento de se voltar às aulas nessas condições. Muito obrigada, gente, eu acho que eu ultrapassei meus cinco minutos, né? <risos> Jutiara, nossa, muito obrigada pela sua fala, assim, você trouxe elementos fundamentais que a gente também acha que são, assim, importantíssimos e não podem ser deixados de lado. O quanto tanto a questão da, de classe, quanto a questão de raça, atravessa tanto a saúde, quanto a educação, como você trouxe agora, qual é o acesso? Né? Quem é que não tem o acesso hoje à educação, né? A, a distância? é A mesma população, a população negra, a população indígena. Então, eu acho que o que você trouxe agora foi fundamental, e eu queria continuar nesse assunto da educação à distância, porque é, é, também é uma coisa fundamental no nosso texto, que a gente trouxe, né, para não, para que a, a, a educação pública continue a funcionar mesmo longe da escola. Isso precisa acontecer. E agora, então, continuando nesse tema, eu queria perguntar para o Daniel, o que, que ele entende agora, o que, que seria importante fazer para um, um ensino remoto de qualidade, atendendo todos os estudantes, pensando nas suas diferenças, tanto nessas diferenças que a Juquera trouxe, que são de raça, que são de classe, como outras, por exemplo, é, existem os alunos com deficiência, que talvez tenham uma outra questão, os neurotípicos, estudantes que estão com necessidade emocional diferente nesse momento. O que, que a gente pode trazer pra, nesse, nesse assunto da, da, do ensino remoto emergencial? Obrigada, Daniel. Bom, obrigado. Em primeiro lugar, quero parabenizar vocês. Estou muito feliz, acabei de, de divulgar em todas as redes sociais a iniciativa do Famílias pela Vida, e é importante dizer que nós temos hoje dois movimentos no Brasil. Um movimento que é o Escolas Abertas, que é um movimento formado por famílias de elite que querem a reabertura a qualquer custo sem nenhum tipo de preocupação epidemiológica, sem nenhum tipo de preocupação com a vida dos professores e com a própria vida. Porque, nesse momento, garantir escolas fechadas, que, claro, a gente não quer que a escola fique fechada, normal, normalmente a gente está na luta pelas escolas todos os dias, a gente está diariamente lutando por escolas de qualidade. A gente acabou de constitucionalizar o custo aluno-qualidade na Constituição Federal do Brasil, que significa todas as escolas com padrão de qualidade, escola pública para todas e para todos. Uma escola que seja antirracista, uma escola que seja é, feminista, uma escola que seja, de, na prática, de qualidade, né? de, que garanta a igualdade de condições, de processo permanência na escola. Mas, nesse momento, não dá e o Escolas Abertas é a reabertura a qualquer custo. E hoje surge esse movimento é, que é imprescindível, que é formado por pais e mães das escolas públicas que querem a reabertura quando for seguro, querem a reabertura a partir do controle da pandemia de Covid-19 e querem a reabertura com verdadeiros protocolos de segurança. Enquanto isso, é preciso que a gente lide com o ensino remoto. Só para dar um número para vocês aqui, em 2016, a, a pedido da, da, do Palácio do Planalto e do Ministério das Telecomunicações e da Educação, a presidenta Dilma tinha a ideia de formular um projeto de universalizar o acesso dos estudantes à internet, banda larga e também a computadores. A ideia não era estimular a educação à distância, mas era pro, propiciar a possibilidade dos estudantes utilizarem a tecnologia e ela me chamou, por conta do estudo do custo aluno-qualidade, o Palácio do Planalto, e na época o ministro das Telecomunicações, André Figueiredo, me chamaram para discutir quanto custaria para universalizar o acesso para todos os estudantes e para todos os professores da educação básica que não têm acesso à banda larga e não têm unidade computacional, que é tablet, computador, celular. Na prática, né, a Thalita colocou muito bem, é, nesse momento a gente precisa defender tablets e computadores, são mais adequados para o trabalho escolar. Bom, naquele momento custava 11 bilhões de reais, e a gente ia à frente com esse projeto, infelizmente veio o golpe é, parlamentar, institucional, jurídico, empresarial, que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, e o resultado é que esse processo de impeachment proibiu a realização desse projeto. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, a gente reatualizou o estudo, o IPEA inclusive utilizou as bases daquele estudo, hoje é cerca de 5 bilhões de reais. Esse valor cabe até para a cidade de São Paulo, ou seja, não tem nenhuma justificativa para não garantir nesse momento o acesso ao ensino remoto para profissionais da educação e também para os estudantes brasileiros e para os estudantes paulistanos e para os estudantes paulistas. Então, a partir do momento que esse movimento surge a partir da cidade de São Paulo, que é também a cidade sede do movimento escolas abertas, então concretamente é claro que a educação à distância ela traz é, enormes prejuízos. A gente sempre soube e está enfrentando agora no Congresso Nacional. E a gente, eu garanto para vocês, a gente vai ganhar. Não vai ter homeschooling. A gente vai travar o homeschooling. Mas é, concretamente a gente está lutando contra o homeschooling. Mas sabe? que nesse momento é preciso garantir a educação remota, por quê? É preciso manter o vínculo com os estudantes, e é preciso tentar recuperar aquilo que não foi possível realizar o ano passado. A boa notícia que eu trago é que, em termos pedagógicos, é claro que existem vários traumas decorrentes da impossibilidade de ir para as escolas, das dificuldades de ir para as escolas, mas eu concordo com a, com a professora Ivete, nesse momento a vida é a prioridade, a gente tem que preservar a vida, e é isso que o movimento Famílias pela Vida defende, então não tem como voltar às atividades presenciais, enquanto isso o que a gente precisa fazer é desenvolver grandes trabalhos de educação remota, mas com um diferencial que consta do movimento Famílias pela Vida. Nós precisamos desenvolver uma política de educação remota trabalhada e liderada por aqueles que de fato entendem de educação, que não é o secretário municipal de educação, que não é o secretário estadual de educação, que nunca pisaram, nunca pisaram e conviveram numa escola pública. Eu costumo dizer que quem não sabe o que é o calor de um intervalo de escola pública, a intensidade, a energia de um intervalo de escola pública, não entende nada de educação. E eu não estou exagerando aqui. Você precisa conhecer aquilo que você é, quer gerir. E, e, na prática, no Brasil, nós temos vários gestores que nunca pisaram numa escola pública, nunca leram um clássico da pedagogia, é, num país que é o país do Paulo Freire, do Florestan Fernandes, da Lélia Gonzalez, da Cecília Meirelles, do Darcy Ribeiro, do Anísio Teixeira, ou seja, são pessoas que sequer reconhecem a própria produção pedagógica brasileira. E, nesse sentido, o que é importante dizer é que a política de educação remota, além de ser uma política de distribuição de equipamentos, ela tem que ser uma política de reconstrução de projeto pedagógico, liderado e articulado junto aos professores e às professoras das escolas públicas, com o apoio da universidade, eu me coloco aqui, certamente minha colega Patrícia vai reiterar essa fala, a Universidade de São Paulo tem que se colocar à disposição, os professores da universidade têm que se colocar à disposição mas, concretamente, é preciso construir políticas educacionais pautadas nos saberes, na realidade e no conhecimento da escola pública. Quero até fazer menção aqui a uma grande companheira, a Laura Simbalista, que está aqui e participou né, da nossa luta por, pela construção de um outro projeto para a cidade de São Paulo, na área de educação, que, infelizmente, nas eleições de 2020 não foi vitorioso, a gente está vendo agora o efeito né, de ter, concretamente elegido Bruno Covas para a Prefeitura de São Paulo, que faz a pressão para a reabertura de escolas, junto com João Dória, e a Jupiara, a mestra Jupiara, tem toda a razão. É, na prática, a diferença entre o projeto do governo federal, o projeto do governo estadual e o projeto do município de São Paulo, é, é, é, há uma diferença, é uma diferença de, de que um é ultra-reacionário, o outro é ultraliberal. então, o Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo tem um projeto ultraliberal mas ambos não são projetos que garantam algo fundamental e constitucional na República Federativa do Brasil, na Constituição de 88, que é a justiça social. Então, o que eu quero, quero dizer aqui, já para encerrar, porque eu estou tentando cumprir aqui o meu tempo, né, a pedido da minha grande amiga Luca Franca, que, que é quem, quem me fez o convite e a quem eu quero parabenizar, junto com a Thalita, todas as pessoas que estão construindo esse belíssimo movimento, mas é, fizeram um pedido para que a gente seja sintético, então o que é de, de mais importante que a gente tem que dizer nesse momento é que a gente precisa garantir o primeiro princípio da educação nacional inscrito na Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88 ela é muito sábia, ela vai dizer que a missão da educação é a preparação plena da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. É uma Constituição que condiz tanto com o pensamento do Paulo Freire, como com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como com o pensamento do Florestan Fernandes, que foi um construtor da Constituição de 88. Olha o privilégio que o Brasil teve, ter uma figura como o Florestan Fernandes liderando o, o texto constitucional. Mas eles colocam lá como princ primeiro princípio a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. E nesse momento da Covid-19, isso significa concretamente garantir a educação remota enquanto não for seguro o retorno às aulas, construir protocolos de retorno às aulas pautados pelas orientações da Fiocruz, só para dar um dado para vocês, um dado aqui. Hoje, nós temos no estado de São Paulo 248 mil, aliás, 248 infectados por Covid-19 por 100 mil habitantes, sendo que a gente não testa. Então, esse número deve ser muito maior. Segundo a Fiocruz, só é seguro retornar as escolas, quando você tem o um número de infecção entre 0 e 9 por 100 mil habitantes. Portugal, que foi o país que retornou com o maior número de infectados por 100 mil habitantes, foi 2,7. E o governo português, que é um governo responsável, logo depois do retorno reconheceu que a, a, o retorno às aulas ampliou a pandemia de Covid-19. O mesmo ocorreu com a revista Lancet, que publica um estudo que, sobre o caso britânico, também conclui que a reabertura irresponsável das escolas é, levada a cabo pelo governo do, do Reino Unido, acabou gerando também uma extensão da pandemia de Covid-19 e a disseminação da variante britânica da Covid-19. Então, no Brasil, fazer a reabertura, já ter feito a reabertura em fevereiro foi irresponsável, a janela que nós tivemos de oportunidade foi algo muito curto entre setembro, outubro, novembro, e ainda não tinha condições para poder reabrir as escolas, mas poderia ter feito aquilo que não foi feito, preparar as escolas para a reabertura, fortalecer o ensino remoto, fortalecer os professores com distribuição de EPIs, especialmente a máscara PFF2, que é o padrão mais seguro. Nada disso foi feito. Então, concretamente, nesse momento... Não é possível garantir a reabertura de escolas e a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola depende, no ensino, depende essencialmente do ensino remoto, considerando que o ensino remoto não pode continuar sendo uma prática determinada pelas secretarias, com plataformas completamente insensíveis, sem considerar a participação das professoras e dos professores. Então, eu estou muito feliz com a... Com a com a possibilidade de ver, surgindo da sociedade brasileira, da sociedade paulista, da sociedade paulistana, um movimento de pais e mães das escolas públicas, que, diferente dos pais e mães das escolas de elite, de alguns pais e mães, porque esqueçam todos, da elite da cidade de São Paulo, é, defendem uma reabertura irresponsável. Então, o que vocês estão fazendo hoje é construir história, e o nosso dever como educador, como militante político, como lutador pelo direito à educação, é estar aqui junto com vocês, reconhecendo a liderança de vocês, apoiando no que for necessário e dizendo que o movimento de vocês é concretamente o único movimento que existe hoje em favor de uma reabertura segura de escolas, pautado pelas ciências, pautado pelas ciências da saúde, pelos profissionais da saúde, e em defesa também dos profissionais da educação. Então, não tenho nada mais a dizer do que dizer obrigado e parabéns para cada um e para cada uma de vocês. Ô, Daniel, é muito bom te ter aqui, é, companheira aí de longa, longa data. A gente já enfrentou várias junto, né? Inclusive na pandemia, nos atos antirracistas. Mas é, a gente agradece e agradece a todo mundo que está aqui conectado. Pedir para. Libera, pega os links e manda para os grupos das escolas de vocês, para as pessoas saberem do que a gente está falando, para elas entenderem. O que, que a gente está falando efetivamente no movimento Famílias pela Vida e a defesa do direito que a gente está fazendo das nossas crianças, que têm direito à educação e à vida? E aí o. o... Só uma foi, questão não... muito rápida, porque eu não podia deixar, porque quem é da, da Vila Zate tem que reconhecer a Vila Zate. Queria cumprimentar as mães que fizeram a atividade cultural. Eu, minha avó era da Vila Zate, eu ia no Zatão com ela, morava na rua Doutor Joia Ruda, fiquei emocionado de ver a Vila Zate, quero também aqui chamar a atenção que a, prof... a professora é, Cíntia Rodrigues, mãe Cíntia Rodrigues, mas professora pelo trabalho que ela realiza, também está aqui no chat, então, parabenizar. <risos> que movimento bonito que vocês criaram, viu? Parabéns, parabéns. Grande Vilazati, a Vilazati Vila tem também os atrevidos, grande bloco é. de carnaval. <risos> então, o... a gente está falando de protocolo, a gente está falando de educação, e aí eu queria perguntar para a Patrícia, porque a gente tem uma questão. Um dos protocolos colocados é para a educação infantil, né? São para as nossas seis. Nós temos muitas, muitas famílias no movimento, mas fora do movimento também, que estão em momento de sei, né? Das é, do centro de educação infantil. E uma das coisas que se colocam é o distanciamento de um metro, né? Ali na, na no protocolo, e a gente queria conversar um pouco sobre as dificuldades que os profissionais da educação infantil, eles têm justamente por conta dessa faixa etária, que existe proximidade, contato, e a gente tem todos esses protocolos que viram, ó, não pode tocar, não pode, não pode abraçar, não pode estar junto, e a gente sabe que é uma fase muito delicada das crianças, a gente queria ouvir um pouquinho você falar sobre isso, Patrícia. Não, querida, muito obrigada, difícil falar depois, né, das falas que me antecederam, enfim, ainda bem que eu fiz uma cola e queria muito, antes de tudo, agradecer a todas, a todos e a todos que estão conosco hoje, especialmente a Lívia, a Cissa e a você, Lu, a Thalita, ao meu colega Daniel, o prazer de ouvi né, a Jupiara, e a Ivete, que, que, que incrível. Então, eu penso que essa defesa, e o professor Daniel acabou de dizer, impossível de ser feita quando as pessoas desconhecem a especificidade do que é ser criança e do que é essa profissão docente de professoras e professores de crianças já há um total desconhecimento dessa faixa etária, exatamente porque as crianças quase que é, não produzem nada antes de serem grandes e de aprenderem coisas que possam ser produtivas. Então, isso só revela ou só acentua o que também a gente já disse aqui, todos os preconceitos e todos os lugares de falta que antes da pandemia já eram espaços de resistência e de necessidade de luta. Né? Então, esse movimento das famílias pela vida Defende não só essa educação pública Pensando na educação das infâncias é, De qualidade e de saúde coletiva Como também grita, expõe, reitera, resiste E exige o direito à vida E como o próprio movimento se nomeia, né? As profissionais das escolas, as profissionais da educação, da saúde, e de todas e todos os demais trabalhadores e trabalhadoras que também são adultos, são velhos, são crianças, são jovens, e que também são famílias, que também têm filhos e filhas. Enfim, esta carta, né, manifesto, que está sendo lançada hoje, e que eu tive, então, essa enorme honra de poder é, ser convidada para me unir, para me juntar a essa indignação pela, né, pelo absoluto descontrole gerado por essa necropolítica, por essa, esse processo genocida que sempre existiu, desde 1500, mas que nunca foi tão vergonhosamente naturalizado em nosso país, que parece ganhar agora na pandemia, não é? Devastadora das nossas vidas, que também não só dos nossos corações, das nossas memórias, das nossas esperanças, e das nossas utopias que não irão se calar e nem morrer. Essas utopias que, mesmo enterrando mais né, o quase 350 mil corpos, não vai enterrar as suas aulas, que não vai esquecê-las. É uma utopia que se preocupa com uma educação pública, com uma saúde coletiva, que só é possível existir nos encontros, que mesmo não presenciais, devem ser em presença em caso, né, ou no caso da educação, nessa presença virtual que foi inclusive arduamente construída e conquistada do zero e que não submeterá as famílias à responsabilidade desse ofício que é das profissionais da educação, a não ser de uma parceria para adentrarmos as suas casas, as suas intimidades. A, num processo de educar as crianças, jovens, os adultos e as próprias famílias e mais do que isso, vice-versa. E perguntamos portanto, além do interesse, não é, da pressão dos setores privados para o retorno das suas escolas, empresas lucrativas, as aulas presenciais neste momento seriam para quê ou por quê? ousam pensar e argumentar que nós da educação pública não estamos trabalhando e recebendo mais ou menos os nossos salários conquistados em anos de estudos, de formação e de muito investimento. Hoje, dividimos com as famílias a explicitação do que é ser uma professora, um profissional da educação. Essa aventura essa loucura, né, de educar. Pois passamos ainda mais a intensificar o nosso tempo de trabalho, insistindo em não admitir que somos um projeto falido, porque também não acreditamos de fato na nossa falência. E foi preciso até exigir, né, dos nossos filhos, das nossas filhas grandes, das nossas companheiras, dos nossos companheiros, que passassem a preparar os nossos alimentos, a lavar as nossas roupas, a limpar as nossas casas, quase sem partilha democrática, até porque esses tempos também foram tomados e dedicados ao nosso trabalho educativo remoto, na tela e além da tela. E ainda tantos e tantas que continuam ainda em pandemia, plantando e colhendo esses nossos alimentos, e mais do que isso, tantas e tantos, sem acesso aos próprios alimentos. Então, que vergonha, não é? Admitirmos ser professoras e professores e quase nada conseguirmos educar um Brasil para se tornar humano. Nessa resistência, então, continuamos querendo incomodar, começando por aprender rápido a transformar o principal meio de massificação das culturas das infâncias, das culturas das crianças, que é a sacrossanta glória da burrice nacional, como Tom Zé chama a TV, pela primeira vez, e junto dela, com a internet, com o celular, com os tablets, com os computadores, instrumentos verdadeiramente educativos. Muitas contações de histórias, muitas brincadeiras, muitas propostas, espetáculos, filmes de qualidade, vídeos, imagens, textos, livros, documentos, conversas, culturas, tradições, ancestralidades, aulas, danças, teatros, movimentos, reinventando e desafiando epistemologias e metodologias, conteúdos, didáticas, nos encontros, como o de hoje, encontros virtuais e remotos. Nessa proposição, então, que eu fui convidada hoje para especialmente acentuar o eixo 3 desse manifesto, que diz respeito ao direito, então, ao acesso a essa virtualidade, pois é lá que estamos reinventando a vida, reinventando a educação da infância, reinventando a educação infantil, a educação de bebês, antes de retornarmos respeitosamente vacinadas e vacinados e ou controlarmos minimamente essa pandemia que parece que vai demorar. Né? essa educação remota, emergencial, como está na carta, e me junto, então, às meus colegas, às minhas colegas, para exigir esse lockdown e dizer que nós não estamos sem escola, nós não estamos sem universidade, ou ela está dentro da nossa casa. E as casas em que elas não estão, nós né, queremos, que elas estejam. Então, essas políticas educativas que o professor Daniel disse agora e claro, a Universidade de São Paulo, ela tem como uma obrigação estar nesse movimento, e é por isso também que estamos aqui, eu particularmente, a viabilizar e incentivar o acesso regular a educação, como está nossa carta manifesto, sem penalização a qualquer estudante por faltas ou não entrega de trabalhos, a garantia de computadores, de tablets, de chips com acesso à internet, a democratização deste acesso para todos que necessitam nas suas casas, ou melhor, inclusive para aqueles que têm casa, não é? O apoio psicológico, psicossocial, a formação de professoras, esses equipamentos também para as professoras e para os professores, o direito ao trabalho remoto, assim como o direito à própria educação remota, com o um replanejamento cooperativo, participativo e parcerias parcerias com a Secretaria de Saúde, parcerias com a, as, as Secretarias de Cultura, parcerias pedagógicas com artistas, como está na carta, com os mestres da cultura oral, como é, o manifesto revela hoje. Então, eu também não quero me alongar, pensando no nosso tempo curto, e que a gente possa reiterar, para eu também não ser repetitiva, e, é, a partir das falas né, que vieram antes de mim, e dizer que as crianças pequenas também estão, é, como todos e todas, pensando e querendo muito que a gente possa se reencontrar, querendo que a gente possa estar presencialmente juntas e juntos, mas que elas também têm o direito à vida que elas também têm o direito de todos esses apoios, que elas também têm e são pessoas inteiras, que não lhes falta nada, e que, portanto, elas também têm condições de recuperar, de estar juntos conosco na nossa retomada, assim como agora, nesses momentos, sabermos que elas, muito mais do que nós, necessitam desse contato e desse encontro presencial, então é claro que expor as crianças a esses espaços de uma forma descabida, como as propostas estão exigindo, também traz esse lugar de invisibilidade das crianças, um lugar que coloca as crianças como mercadorias, e as crianças são muito mais do que isso, as crianças são, inclusive, a grande, né, o grande motivo para que a gente esteja aqui hoje, pensando em defender o seu lugar e a sua vida, assim como daquelas e daqueles que os mantém. Se as famílias não estiverem vivas, as crianças não poderão sobreviver. Quem cuidará e educará as crianças? Então, muito obrigada, eu agradeço mais uma vez esse encontro e continuo, assim como a Universidade de São Paulo, à disposição para a gente continuar esse debate, essa resistência e essa luta. Muito obrigada. Patrícia, obrigada a você. Muito bonita a sua fala, muito ponderada. Enfim, é né? uma coisa que até emociona. É, eu queria só avisar que a Ivete teve que sair mais cedo, infelizmente, ela não pôde ficar até o final, ela tinha outro compromisso, convidados muito compromissados. E, mas ela deixou um abraço para todo mundo e a gente agradece de novo a presença dela e o apoio ao nosso movimento. É, eu vou ler alguns comentários agora que a gente está recebendo aqui nas redes sociais é, sobre a fala Jupiara, assim, uma, todo mundo emocionado, gratidão, Jupiara, emocionando sua fala, é, todo mundo muito feliz, é, falando aqui também, educação, a Tamara falando, educação remota emergencial com conectividade para todos, o Lucas, educação em greve, defesa pela vida, a Maria Sônia, elogiando a Jupiara também, que nos ensina demais, é, André Brito, falando do Daniel, que é muito coerente em suas falas e lutas pela educação. Uh, Diana, todo mundo quer ter de volta uma vida normal, o mais parecido possível com o que antes era o coronavírus. Queremos todos. Vamos ver o que vai acontecer. O Rafael, aqui, onde está o tablet das crianças? É... A Edna Cerqueira, não priorizaram o ensino presencial, escola sem condições, não priorizaram o ensino remoto, alunos sem acesso, governo incompetente. É o que temos para hoje, infelizmente, gente. A Norma Arata, muito bom esse grupo de pais da escola pública, diálogo democrático, responsável e equilibrado, rede importantíssima. Obrigada, Norma, vamos juntar aqui, vem, chega com a gente, assina a nossa carta, tá, todas as informações estão aqui nas nossas redes. É, a Sumica, grande Daniel, cara, sigamos nas lutas pelos direitos humanos. Gente, tem muito comentário aqui, vai dar para ler só um pouquinho. Não vai dar para ler todo mundo, não. É, Marley é necessário substituir os livros por tablets e ter um sistema de informática que funcione em todas as escolas. Substituir, não sei, mas os tablets precisam estar na mão das crianças para poderem ter aula, né, gente? É, neste, o Rodrigo Pereira dos Anjos, neste momento o objetivo tem que ser salvar vidas, assistir das famílias desamparadas e aula remota emergencial para os alunos. É isso, é isso que a gente está cobrando, não é muita coisa, gente, é só o básico. É... Bom, gente, a gente já está chegando ao fim do nosso tempo aqui, então, acho que a gente vai chamar as considerações finais, os nossos convidados. Vamos começar pela Jupiara, pode ser? Para a gente finalizar aqui a nossa live? Então, por favor, Jupiara, o microfone é seu. Você, bem rapidinha, nossa, gente, eu fiquei tri emocionada, Patrícia, Daniel, falas potente, que nos faz é, refletir muito né, sobre o processo educacional. É, nós, somos, nós somos da mesma universidade, e eu acho que esse é o momento, é, mais uma vez, ímpar, né, da contribuição da Universidade de São Paulo com os movimentos sociais. E que bom que vocês estão aqui, na qualidade, a Ivete também estava, na qualidade de docentes, eu sou uma técnica, e colocando, né, se colocando, e colocando conhecimento de vocês em, em defesa dessa luta. Então, eu quero muito agradecer a todo mundo, dizer que foi muito bom, e não é muito bom pelo momento, né? mas é muito bom porque a gente pode estar junto e pode continuar fazendo o que a gente vem fazendo ao longo da nossa estrada, né? participando de lutas justa pela transformação da sociedade. Muito obrigada, gente, estou à disposição do movimento, Lucas sabe aonde me encontrar, e dizer para vocês que esse é o caminho que eu sei fazer, eu não sei fazer esse caminho que não seja o caminho da resistência. Um grande beijo para vocês todos. Obrigada, obrigada, muito obrigada pela sua presença, foi maravilhoso. É, Daniel, vamos para as considerações para Olha, bom, mais do que tudo, parabenizar vocês, fiquei muito feliz que teve um grande retorno, assim, na, na hora que a gente divulgou o movimento, né, teve um grande retorno. Vocês dão conta de uma necessidade da sociedade brasileira. A sociedade brasileira precisava ter um movimento de mães e pais, e, principalmente, né, um movimento de mães que, que luta, a partir da escola pública, por uma reabertura segura de escolas que entende o papel dos profissionais da educação, que muitas vezes são mães que também são profissionais da educação, que, que compreende que é preciso desenvolver protocolos seguros, que compreende a centralidade do espaço da escola, que não é aquela educação bancária que o Paulo Freire critica, que concretamente o que o Movimento de Escolas Abertas tem defendido, que a escola é como se fosse um, um banco cheio de conteúdos que os alunos vão lá acessar, esses conteúdos, e não é assim, a escola é um lugar de experiência, a escola é um lugar de construção, a escola é um lugar de emancipação de mulheres e homens, como dizia Paulo Freire. Então, mais do que tudo, vocês estão de parabéns, contem conosco. Muito provavelmente, na segunda-feira, nós lançamos uma nota Observatório da Covid-19, Rede de Análise da Covid, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, contra a reabertura de escolas em todo o país, nós estamos agora na luta pelo Abril pela Vida, que significa um lockdown de 21 dias, somado a um auxílio emergencial, que não pode ser de 600 reais. A gente aprovou no ano passado um auxílio emergencial graças à oposição, graças à oposição, que custou 294 bilhões de reais e foi pouco, foi pouco. E agora, na PEC 186, que a gente preservou os recursos da educação, da saúde, os fundos sociais, mas, infelizmente, o Bolsonaro aprovou um auxílio emergencial com teto de 44 bilhões de reais, que vai ser pago também pelo sacrifício dos servidores públicos e das servidoras públicas. Então, concretamente, a gente precisa somar esses movimentos, mas faltava um movimento central nessa luta. E esse movimento é o Famílias pela Vida. Então, parabéns a todas e todos e vamos junto nessa linha da Jupiara. Agora é hora de resistir e a é hora também da gente ter a capacidade, né, que, que, que vem a partir da resistência, de propor novos caminhos, e certamente esse coletivo, a Jupiara, a Ivete, a Patrícia, mas principalmente vocês, e eu vou estar junto aí, no que vocês precisarem, a gente vai construir grandes propostas para reabertura segura das escolas que garantam o direito à educação e que tenha a capacidade de, de compreender que o direito à educação caminha ao lado do direito à saúde. Então, estamos juntos, parabéns, vocês merecem aí todo, todo o apoio possível, necessário, e mais do que o possível, para que a gente construa uma nova realidade. Obrigada, Daniel, obrigada pelas palavras, estaremos juntos aí numa caminhada, a gente pretende, mesmo depois da pandemia, continuar aí na luta pela escola pública, que é o que a gente acredita, né? Não podemos parar só porque um dia a pandemia vai acabar. Obrigada mesmo. Patrícia? Você quer fazer suas considerações agora? Eu quero agradecer, porque penso que as considerações já foram mais que feitas, né? Que prazer para mim tá? estar com vocês hoje. E só agradecer mais uma vez, especialmente também para todo mundo que está assistindo, que estão dando retornos e pessoas que né, é, estão de fato... É, segurando né, todas é, as, as nossas mãos, porque isso eu também aprendi é, nos movimentos negros, especialmente a, aqui, né, na, na, no interior, na, na, na Casa de Cultura Afro, Jongo, Dito Ribeiro, que né, eu seguro a sua mão na minha para fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. Então, é especialmente defendendo a minha sardinha, que as profissionais da primeira infância continuem defendendo o direito das crianças à infância, continuem exigindo e resistindo também ao seu direito à vida, porque são elas, na sua maioria, que vão defender o direito das crianças. Então, muito obrigada, foi um prazer, e espero que a gente possa continuar essa, esse, esse caminho de resistência. Né? Vamos embora, vamos lá. Patrícia, Daniel, Jupe, Jupe, a Ivete que teve que sair, muito obrigada pela participação de vocês, para nós que estamos na construção do movimento todos os dias, que estamos fritando, brigando para que a gente seja ouvida pelo poder público, ligando e falando com o parlamentar, fazendo o que a gente precisa fazer, que é pressionar e colocar os elementos da nossa carta receber vocês aqui é muito importante né a, em especial eu queria muito a minha grieu de que, que não tem como né abençoa os mais velhos primeiro é assim que a gente faz no Movimento Negro né mas a gente queria muito agradecer e e deixar aqui o Movimento Famílias pela Vida ele tá como aliado seja da campanha Nacional Estão pela Educação do movimento dos professores, de todos os movimentos que estão em defesa da vida e que estão pensando em como a gente vai garantir o direito das nossas crianças à educação e à vida, porque não é dicotômico e é possível efetivamente colocar isso. Por isso que a gente quer os tablets, os chips, por isso que a gente vira e fala que é preciso o ensino emergencial remoto, isso precisava estar planejado desde o final do ano passado, não foi planejado. Estão ligando as nossas crianças isso que é direito delas. Né? E a gente está caminhando para o nosso encerramento. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou junto com a gente. Tem gente de outros estados falando que já tem iniciativas lá no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. É importante que as mães, dos, mães pais, tutores de outras cidades, de outros estados, se organizem também para cobrar o poder público local, para não haver esse absurdo que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro nos seus nas suas cidades, nos seus estados também, né? Então podem contar com a gente, entrar em contato com a gente pelo nosso, pelo nosso Facebook, Twitter, é, Instagram, né? A gente disponibili, a nossa carta está disponível para vocês verem o que, que é possível adaptar para a realidade de vocês, porque a gente sabe que a realidade do nosso país é enorme, né? A gente tem um país do tamanho de um continente. E, para concluir aqui a nossa live, para ser uma live que é também uma live cultural, uma live que inspira muita esperança, porque a gente está aqui na luta pela vida e pela educação, a gente queria convidar a Fernanda Ouro, que vai encerrar com música a nossa live. Ela é estudante da MS Piton Jubim e nos instrumentos de canto popular e percussão. Né? Oi, tudo bem, Fernanda? E aí ela veio... Oh. Também contribuir aqui com a gente para o nosso encerramento da nossa live. É com você, Fernanda, agora. Bom, primeiro que honra estar tá aqui, que live bonita, que live importante. Eu assino embaixo assim, tudo o que vocês falaram. E, bom, eu vou encerrar aqui com duas músicas. A primeira é a Triste Silô da banda Francesca Lombre. <sum> Triste, louca, calma Será qualificada ela quem recusa Sem receita tal, tá a receita cultural Do marido, da família Cuida, cuida da rotina só mesmo Rejeita Bem conhecida Receita Quem não Sem Dores Aceita Que tudo Deve mudar Porque eu amo Perfilhe o céu, seu próprio lar, porque o homem não Patricia Ocomar, da Francisca Lombre. Só tomar um copo d'água. <risos> e a próxima música que eu vou fazer, ela. Deixa eu só deixar aqui rapidinho. Ela, o nome dela é Vidas Negras. É uma música autoral. E eu vou pegar aqui o playback dela pelo computador que está aqui. E vou soltar aqui o playback, porque eu estou no meio do mato, nesse, nesse momento pandêmico que a gente está vi tá vivendo. Então, eu produzi essa música no ano passado, escrevi a letra dela em 2018, para a gente ver qual é a música que, enfim, ela é, é super atual, né? E como as coisas não mudam. Então, vamos lá. Vidas negras importam. Eu espero que esteja dando para escutar isso, gente. Morte de sangue, de inocentes, armas oh, e mais, mais armas. armas, intolerância, intolerância. E o amor se perdeu, almas vazias. Sem nenhuma habitação Querem atingir as minorias Sem nenhuma Compaixão Não sei nem como Tanta coisa que só dá pra estar Vendo tudo isso Vendo tudo isso O retrocesso aflora Democracia só A milhão Falta de empatia Sem nenhuma reflexão Aí, gente. Tudo bem que foi no ai, que tava, ai, tava lindo, lindo, lindo, lindo, <risos> gente. Mas é assim, a gente, a gente quis trazer também cultura, música para a nossa live, porque a gente sabe que a gente está num momento tão difícil, é luto atrás de luto, né? Cada vez são mais de 4 mil mortes por dia no nosso país. E começar com a Luana Hansen, terminar com a Fernanda. É uma forma da gente respirar, a gente queria te agradecer, Fernanda. Foi no finalzinho, foi lindo, lindo, lindo. E a gente encerra aqui a nossa live, a gente convida... Obrigada. A gente convida todo mundo a seguir a gente nas redes, né? A gente está como famílias Pela Vida no Facebook, no Instagram e no Twitter. Divulgar a, nossas, a nossa carta manifesto, assinar a nossa carta manifesto. Foi publicado o link tanto no YouTube quanto no, no Facebook, mas é esse que link que está aqui embaixo, aparecendo agora na tela. Né? Então, mande para os grupos de zap da escola de vocês, fale do movimento para os pros, pros amigos, fale do movimento para a tia, para todo mundo, porque a gente precisa aumentar a pressão em cima de Covas e Dória. Não dá para a gente voltar em aulas presenciais num momento onde a gente não consegue nem diminuir 40% de, de leitos na UTI Covid e aí já vai para a fase vermelha. A gente não, não pode deixar as nossas crianças, as nossas famílias e os profissionais de educação serem mais um, um processo de massacre que a gente já está vendo diariamente. Então, a gente pede muito para vocês todos compartilharem, fortalecerem e ficarem de olho, porque a gente está fazendo muita coisa. Toda semana tem alguma coisa nova que a gente está fazendo, não é, Thalita? A gente olha, tipo... Mas o trabalho aqui não para, gente. Olha, e a gente, ó, vem, vem ajudar, porque a gente tem muita coisa para fazer ainda. Parabéns, parabéns, aí, parabéns. É isso, gente. Beijo para todo mundo. Gente. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Obrigada, obrigada, Fernanda. Boa noite.